Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Ami Degondian, estou aqui para apresentar um pouquinho da radiestesia magnética imantada. Nós vamos dar o curso agora nos dias 3 e 4 de agosto, né, semana que vem. Olha que legal. Você vai ter a apostila, vai ter Tá dando para ver essas mesas? Tá aqui, vocês vão ganhar também, vão receber, para poder ajudar no trabalho, né? E vai ser um final de semana, um sábado e domingo inteirinho com a gente, tá bom? E eu tô aqui, adivinha com quem? Com o Matheus, tudo bem, Matheus? Tudo bem, você é, tá Comigo também, tudo jóia. O Matheus, ele fez o tratamento comigo, mas a radiestesia ele ainda não fez. E ele está com uma série de curiosidades para saber como é que funciona. E nós vamos ajudar você também a entender um pouquinho, né? Isso. Que pergunta você quer fazer, Matheus? Se o pêndulo ele é programável. Entendeu? Não. Você vai fazer o seguinte. A princípio, você vai escolher um pêndulo. Eu dou os pêndulos no dia, certo? Certo. É. Então, você vai escolher um pêndulo. Pronto, ele pegou o diametista. E eu vou ensinar, exatamente, para começar o curso, de como vocês vão usar o pêndulo, né? Como ele é um elemental, ele não gosta de ser programado. Ele não é programado por quê? Você veja bem, ele conhece todos os mistérios. Ele conhece você é, interiormente. Ele sabe o que você precisa, porque ele tem, ele, como é magnético, ele tem conexão direta com você. Então, você simplesmente vai pegar um outro pêndulo lá, você simplesmente vai segurar o pêndulo assim, ó. Vamos trocar que você escolheu esse. Segura ele, como eu tô segurando, solta o braço, deixa o braço bem solto. Coloque ele onde você quiser, deixa ele e sinta que ele vai te puxar para algum lugar. Deixa ele funcionando e sinta que ele vai te levar para algum lugar. Não vá você, deixa ele te levar e você só acompanha. Fica tranquilo, relaxa, ele já vai começar a funcionar, olha lá, viu? Ele já começou. E ele vai te levar para algum lugar. O que, que você quer saber, Matheus? Você quer saber alguma coisa da sua casa? É, essa etapa que eu tô falando agora, da sua casa, o que você quer saber, isso já é praticamente no segundo dia do curso. Nós estamos pulando aqui um pouquinho, né? É, você não precisa nem falar o que você quer saber. Eu já vou falar pra você para onde ele foi. Ele foi no Turbilhão. O que, que significa o turbilhão? Ele significa que você está precisando de alguma coisa importante, de um movimento na tua vida. E ele está agilizando esse movimento. Se você colocar esse, um dedo aqui, vem com isso, e falar o seu nome três vezes. Mateus Luiz Guerreiro. Mateus Luiz Guerreiro. Mateus Luiz Guerreiro. Deixa ele um pouquinho mais baixo. Deixa ele um pouquinho mais baixo. Ele vai começar a escanear o seu dedo. Olha lá, ele tá fazendo a leitura. Ele tá fazendo a leitura do seu DNA. E do seu subconsciente. Ele tá mostrando, ó. Ele tá fazendo uma espiral, você percebeu? Sentindo anti-horário. É anti-horário, ele tá mostrando que você não tá bem. Que tem alguma coisa precisando mexer com você. E agilizar muito, olha lá. Viu? vi Agora, ele, vamos ver o que ele quer. Para onde ele vai? Ele está indo pra, aqui para uh, a reação de fuga ou de luta. Então, é alguma coisa que você está escondendo dentro de você. Está afetando as suas glândulas e o seu posicionamento hormonal. Pode tirar o dedo de lá. E veja aonde ele quer ir. Ele passou por ali, porque nós estamos com pressa um pouquinho, né? Porque você não pode ficar esperando, né, meu amor? Nós vamos mostrar um pouquinho de tudo aqui pra você. Você tá impregnado de energias nocivas. Aqui é pra limpar as energias nocivas. Então você veja bem, ele foi para agilizar, ele fez um pouco da espiral, ele foi na parte de glândulas, hormônios, alguma que você deve estar com muita adrenalina, o seu adrenal deve estar pegando, entendeu? Aí ele vai aqui que é uma pirâmide, uma pirâmide que é, ela se sustenta é, numa situação, vamos dizer, mais de mais financeira. Tá? Ela, ela tem essa atração. Ele veio aqui, que aqui é o desempregnador, vai fazer uma limpeza e voltou pro dinheiro. E por que, que ele não está girando no sentido anti-horário mais? Porque você já está sendo limpo. Ele sabe que aqui ele precisa ser rápido. Ele já sabe disso. Ó, agora ele está indo para algum outro lugar, vai acompanhando com a mão. Eu parei com o meu, ó. Ele tá vendo a cor da tua aura como está. E as cores que você precisa usar. Pessoal, eu estou fazendo esse treinamento aqui com o Matheus, mas na realidade eu tô aqui, está aí está mostrando que você está muito tá com muita falha na aura. Por isso que ele treme. Ele treme porque você está sem energia. Ele está começando a consolidar a sua aura, tá? Ó, porque tá escurecida. Você tem uma aura mais violeta. Você está sentindo, é? Tô. <risos> Eu percebi. Ele fez isso porque ele sentiu entrar pelas costas, sabe, Robson? Ele sentiu lá. Olha que coisa legal. Está se trabalhando já E você Que vai fazer o curso com a Armin Já está aprendendo um pouco, né? Tá vendo como que é O Robson vai estar aqui também, viu? O Robson, Matheus tô, tô invertendo a posição Aqui É a, pituita, é a pineal A tua opinião Deve estar um pouco fechada é, Abaixa posso, posso te ajudar? Pode. Então faz isso aqui o pêndulo aqui, isso. Agora, só segura e não levanta mais. Não, segura aqui. Você vai fazer isso aqui. Ó, pessoal, presta atenção que vocês vão aprender também. Ele vai ter que fazer, eu vou pôr em qualquer lugar, tá? Ele vai deixar o pêndulo à vontade, ó. É uma, ele tá uh, fazendo uma sinapse no seu centro neural. E tá mexendo com a sua Kundalini, por isso que você ficou aqui sacou? E o braço pesou muito. Lógico, você tá com tudo fechado, tá tudo parado, tá começando a agilizar. Deixa ele bem soltinho, ele vai fazendo, ele vai abrindo o campo. Aqui eu vou ter que ajudar um pouco gente, esse menino tá começando a fazer agora, olha que ele já tá fazendo, ele e o Pedro, dois amigos. Eu vou fazer aqui no DNA para você ver. Você tem que deixar assim ó. Isso é isso aí, Matheus. Você quer saber mais? Eles querem saber mais, Matheus? Claro. Você que quero. também quer saber? Quero, Robson. Mas... Você quer? Você quer ter, dar uma alçar né, um, um, um, um voo financeiro, saúde, também. amor? Em todos os sentidos. Todos. Fala, sério. Você também, Robson? Vamos estar aqui no, no dia 3 e 4 juntos Sim. o dia inteiro, hein? A mim não é fácil, mas é muito bom o curso. Vocês vão ganhar o pêndulo, viu, pessoal? Você também vai ganhar, viu? Ótimo! Então, telefone para mais informações 9 9675 5250 90 9675-5250 é o WhatsApp e celular. Não liguem no fixo, porque eu tive mudança de endereço. Estou no espaço novo, novinho e folha. Olha aqui que beleza. Mandei pintar tudo isso para você, meu querido amigo, né? É, cliente, enfim ouvinte, que me acompanha pela rádio, que me acompanha pelo YouTube, nós estamos aqui sempre para poder colaborar, tá? E o nosso preço está com 10% de desconto. Nós parcelamos em até seis vezes. Quer mais informações? navio.com.br na agenda, né, Robson? Você não quer falar? Não, ele não quer falar. <risos> tá com vergonha. Tá com vergonha? Então, e você pode ir no YouTube também e se inscrever, apertar o sininho. Armin de Gourmet Jean. E sempre aqui com vocês. 999-9675-5250. Um beijo para todos vocês e até o momento da sua inscrição e no próximos dias 3 e 4 de agosto. A inscrição deve ser antecipada, tá bom? Porque eu tenho que preparar as apostilas, ter os pêndulos e as mesas.